Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Tô aqui para mais uma semana de um bate-papo só, a gente, aqui. Sem o meu marido aqui do lado. Vamos falar só eu e você, mulher. Vamos falar sobre a sua saúde sexual? Bom, como especialista em saúde sexual, é um assunto que me interessa muito. E me interessa principalmente, sabe por quê? Porque eu recebo todos os dias mulheres no meu consultório, muitas vezes desanimadas, desesperadas, desmotivadas com a vida sexual que anda levando. E eu fico feliz demais porque com o tratamento, com informações adequadas, a gente consegue mudar o completamente a qualidade de vida sexual dessas mulheres muitas vezes por orientações muitas vezes com a atuação da fisioterapia pélvica com a suplementação adequada com medicamentos para atuação exata no problema que ela está vivenciando e hoje eu vou falar de uma condição que infelizmente pode atingir até 15% das mulheres que é dor durante a relação sexual você já sentiu isso você conhece alguém que sente dor na relação sexual Pois bem, 15% das mulheres podem sentir, e uma coisa eu vou falar para você, isso não é normal. Então não aceite de ninguém, muito menos de um profissional, falar para você que é normal sentir dor, mude de posição que tá tudo bem. Não, o primeiro passo é a gente identificar o que está causando essa dor. A dor ela pode ser causada por diversos fatores. Ela pode ser causada principalmente por alterações na região do períneo, mulheres que podem ter, por exemplo, um corrimento, Podem ter uma diminuição da sua lubrificação e na hora da relação, na hora da penetração, ela pode sentir dor, porque pode muitas vezes causar pequenas fissuras. Ela pode ter dor na relação sexual por uma ferida no colo do útero ou uma doença mais grave do colo do útero. Ela pode ter dor por causa do intestino preso, obstipação intestinal pode gerar dor na hora da relação sexual. Ela pode ter dor por conta de endometriose, aquela doença que a gente já falou num vídeo anterior. Se você não viu, volta lá no nosso canal e procure sobre endometriose endometriose, a gente fala que é uma doença progressiva, inflamatória, que pode levar dor na hora da relação sexual. Ela pode ter dor também por causas emocionais, por traumas do passado, mulheres que já sofreram um abuso, que podem ali ter uma dificuldade de relaxar na hora da relação sexual, contrair muito região, perineal e isso dificultar ali a passagem. Então o primeiro passo é a gente identificar o que que está acontecendo com essa mulher. Se essa dor é na penetração, é uma dor na entrada, ou é uma dor profunda. Ou se essa dor vem depois da relação sexual. O primeiro passo é a gente identificar. E uma coisa que eu fico muito feliz é que é muito possível tratar. Eu tenho na nossa equipe uma fisioterapeuta especialista saúde sexual que ela é maravilhosa. A gente atua em conjunto e a gente vê tantas melhorias em milhares de mulheres que nos procuram. Muitas vezes a dor pode estar relacionada com uma diminuição da lubrificação, por exemplo. A mulher que vai iniciar ali a relação sexual, às vezes ela até está com vontade, mas ela vai pensar que ela vai sentir dor, aquilo já trava, deixando a mulher já mais tensa, Muitas vezes elas fecham a perna, ali não abre a passagem para ter a penetração e isso com certeza dificulta. Mulheres usuárias de anticoncepcionais, por exemplo, elas podem ter uma diminuição da lubrificação, a vagina ficar mais seca mesmo e na hora da penetração inicial isso machucar. Mulheres na menopausa, por diminuição do estrógeno, é muito comum na menopausa a mucosa vaginal perder as suas rugosidades, a mucosa vai ficando cada vez mais fina. A lubrificação vai ficando diminuída. Então a sensação para algumas mulheres é que está algo ali entrando como se fosse uma faca, machucando a mulher. Imagina uma mulher sentir isso no momento da relação. momento que deveria ser de prazer, de descontração, relaxar, aproveitar, ela está se sentindo como se estivesse sendo violentada. Isso é horrível. Muitas mulheres sentem dor também na relação ou na gravidez, até ali por conta das alterações uterinas, não se sentirem tão seguras para ter relação é, durante a gravidez, mas muitas também sentem no pós-parto, independente do tipo de parto. O parto normal, ele não vai prejudicar o canal vaginal, é, tudo ali volta, tem as modificações que ocorrem durante a gravidez e no período do parto, no período possível, mas depois tem a recuperação de toda a mucosa, de toda a musculatura e a mulher pode ter uma vida completamente sexualmente saudável após o parto normal também. Mas independente do parto ter sido normal ou cesariana, muitas mulheres no pós-parto podem sofrer quando voltam a ter relação sexual. E isso se dá principalmente para aquelas mulheres que estão em aleitamento, por conta das alterações hormonais pela uma diminuição da lubrificação, então é importantíssimo seu médico primeiramente conversar muito com você, você não ter vergonha de falar com seu ginecologista ou então procurar um ginecologista especialista em saúde sexual, mas expor aquilo que você está sentindo. Ir ao ginecologista vai muito além de apenas escolher exames preventivos, fazer um papanecolar, ultrassom. É o médico que tem que cuidar da sua saúde como um todo e a sua saúde vai da cabeça aos pés. Por dentro e por fora. Saber como é que você tá. Como você tá se relacionando com você mesma. O que que está acontecendo para gerar esse processo de dor. Se é uma dor de causa orgânica. Ou se é uma dor emocional. Ou está tudo junto e misturado. O que pode acontecer muitas vezes. Muitas mulheres com medo da dor. Acabam evitando a relação sexual. Então uma disfunção vai levando a outra. Porque antes elas tinham um desejo. Elas tinham até vontade. Mas por para... começarem a sentir dor. Acabam fugindo da relação sexual. E aí isso gera uma avalanche de disfunções sexuais que depois vai prejudicando a mulher ter orgasmo e aí ela começa a fugir realmente da relação. Então, se você tem dor na relação sexual, procure ajuda. Isso não é normal, isso não deve acontecer. Às vezes, ter algum incômodo, numa re... de repente, numa penetração mais profunda, numa velocidade mais alta, se você mudar de posição e isso melhorar, ok, tudo bem, às vezes pode ter sido a penetração. Mas, se é uma dor que está constante, que você continua tendo dor, que você sente dor após a relação, ficou aquela cólica, ficou aquela sensação ruim, ou principalmente, a penetração passa a ser algo, algo penoso para você, você sentindo como se tivesse sendo violentada, não aceite isso, procure ajuda, tem muita coisa que dá para ser feito, tanto com seu médico ginecologista, hoje em dia nós temos laser que pode ajudar muito para melhorar ali, a mucosa, para melhorar essas dores, principalmente relacionadas com as mulheres na menopausa ou mulheres que já tiveram filhos, prevenção também e através da nossa querida fisioterapia pélvica que é uma especialidade que anda de mãos dadas com a ginecologia que não tem como a gente pensar em saúde sexual sem falar na fisioterapia pélvica então procure ajuda e lembre-se mulher que se ama se cuida você pode sim se livrar desse problema e ter uma qualidade de vida sexual de uma maneira com prazer da maneira plena que você merece tá bom conte sempre comigo se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no seu canal, no nosso canal e marque as suas amigas que precisam ouvir esse assunto também, tá bom? Grande beijo, espero vocês na semana que vem.